A inveja nasce nos olhos. Os cegos invejam os que vê. Os que enxergam invejam o que vê. Os braços da inveja são as línguas insanas. E seu veneno corrói. Até o mais profundo dos laços. Não se tem inveja do luxo. Conforto, bens materiais. Se tem inveja do amor. Se amas uma pedra. Alguém incapaz de amar uma pedra. Te invejará. Se amas o poder. Alguém incapaz de amar o poder, te invejará. Aos homens foi dado o poder do raciocínio, e nada fazem com ele. Aos homens, devido aos seus vastos poderes mágicos, de compreender, julgar, saber, cabia analisar, controlar, edificar. E nada fazem os homens. Nasce na alma inveja, de quem vê maldade no amor, de quem se dilacerá por provas inquietantes. Sem sentido. A cegueira dos homens nos mata.